Ei moleque zoado pra caramba. magoa meus sentimentos esse tipo de dialeto dirigido a mim. Mas por favor continue o que estava querendo dizer. Me passa o dinheiro da sua merenda. Na verdade o termo certo é me passa o dinheiro para adquirir suprimentos no intervalo. Merenda é a comida gratuita distribuída nas escolas. Se você quer zero reais é só me dizer. Você está abusado. Melhor medir suas palavras. Senão o que você vai fazer? Vai me agredir. Me agredir não vai elevar seu nível intelectual seu animal. Agora chega, me irrita me passa o dinheiro ou eu vou bater em você até te fazer desmaiar. Claro, com prazer, toma aqui todo o meu dinheiro, espero que isso te ajude a sair da miséria, que sua mãe pare de apanhar em casa, gerando um trauma psicológico interno em sua pessoa que resulta em um comportamento agressivo e desesperador em busca de coletar bens financeiros daquele que você considerar fisicamente menos provido de força física, agora me dê licença, eu vou cagar.